E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício envolvendo área e integral definida. Ou seja, nós vamos utilizar o que aprendemos até aqui no cálculo para descobrir a área dessa região em laranja. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho, ok? Para descobrir essa área, o ideal é utilizar uma integral definida. E a primeira coisa que temos que fazer é descobrir esses limites de integração. Olhando para a figura, parece que esse aqui é o limite inferior e esse aqui é o limite superior. Mas que ponto é esse? É a interseção desse gráfico com esse aqui. E se você quiser ter certeza disso, você pode pegar esse x igual a "-1", que está dando um y igual a "-2", e substituir nessas duas equações. Se isso for verdade, tem que dar a mesma resposta que, nesse caso, tem que ser o "-2". Vamos ver se isso é verdade? Se eu substituir o "-1", aqui, nós vamos ter 1 ao quadrado que dá 1, menos 3, vai dar "-2". E se eu substituir "-1", aqui, nós vamos ter 1 à quarta que vai dar 1, menos 4 vezes 1 ao quadrado que vai dar "-4", mais 1, que também vai ser igual a "-2". A mesma coisa vale para o limite superior, que é 1. isso por quê? 1 ao quadrado menos 3 vai dar menos 2, e 1 quarta, menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 1 também vai ser igual a menos 2. Portanto, os limites de integração vão ser x igual a menos 1 e x igual a 1. Agora, vamos olhar para o nosso gráfico. Neste intervalo, esta parte aqui é maior do que esta parte, ou seja, durante o intervalo, a função azul ela é maior do que a função vermelha. Então, nós subtraímos a parte inferior da parte superior, ou seja, nós pegamos a função x quarta menos 4x2, mais 1, e subtraímos a função x2 menos 3 dx. Isso faz muito sentido, né? Porque, se estamos querendo saber qual é a área, o ideal é pegar a parte maior e subtrair a parte menor. Agora, nós devemos ajeitar isso aqui e avaliar no intervalo escolhido. Então, temos a integral de menos 1 até 1 de x⁴ menos 4x², e observe que aqui tem um sinal de negativo, e por isso vamos fazer a distributiva. E quando fizermos isso, vamos ter outro x aqui. Então, -4x² menos 4x menos x vai ser igual a menos 5x. E ainda temos 1, um, que vai somar com 3 por causa desse menos aqui, e aí vamos ficar com 1 mais 3, que é igual a 4dx. Claro, é importante lembrar que o dx está multiplicando toda essa expressão. E agora, basta integrar isso aqui, ou seja, achar a antiderivada, e podemos fazer isso com a regra da potência reversa. Ou seja, pegamos esse x quarta e somamos mais 1 um a esse expoente, ficando com x quinta e dividimos por 4 mais 1, que vai dar 5. Ou seja, eu peguei esse expoente, somei com 1 e coloquei aqui no denominador e subtraímos isso por 5x elevado ao cubo dividido por 3, que é a antiderivada dessa função, e ainda tem esse 4 aqui cujo a integral é 4x. Então, somamos com 4x e podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para analisar a expressão de menos 1 até 1. E como fazemos isso? Pegamos esse 1 e substituímos aqui, ficando com. 1 elevado a 5 sobre 5, que vai dar 1 quinto, menos 5 vezes 1 ao cubo sobre 3, que vai dar menos 5 terços, mais 4 vezes 1, que vai dar 4. E subtraímos isso pelo valor da expressão quando x é igual a "-1", e que vai ser igual a menos 1 elevado a 5 sobre 5, que é menos 1 quinto. E, se substituirmos o menos 1 aqui, vamos ter 5 vezes menos 1 ao cubo, que vai dar menos 5. E ainda tem esse sinal negativo aqui. Com isso, vamos ficar com mais 5 terços. E ainda temos que substituir o menos 1 aqui, ficando com menos 4. E, se aplicarmos a distributiva com esse sinal, Aqui tem um sinal de negativo e aqui também um sinal de negativo, portanto, isso aqui vai ficar positivo e isso também. Aqui vai ficar negativo e aqui positivo, ou seja, o negativo inverteu todos os sinais dentro do parêntese. Agora sim, 1 quinto daqui mais 1 quinto daqui vai dar 2 quintos, ou seja, isso aqui. Com isso, e -5 menos 5 terços menos 5 terços vai ser igual a menos 10 terços. E 4 mais 4 vai ser igual a 8. E eu posso simplificar isso ainda, então, eu vou colocar aqui o 8 mais, e vou realizar essa subtração. E primeiro, devemos descobrir o denominador comum, e fazendo o MMC entre 5 e 3, vai ser 15. E agora, devemos pegar esse MMC e dividir por 5, que vai dar 3, e multiplicar por 2, que vai dar 6. E 15 dividido por 3, dá 5, e multiplicando por 10, vai dar 5. Então, esse numerador é igual a 50. E resolvendo essa subtração, nós vamos ter aqui o 8. E aí, 6 menos 50 vai dar menos 44, sobre 15, que é o denominador comum. E se nós resolvermos isso aqui, vai ser igual a 76 sobre 15 unidades de área. E você ainda pode transformar isso, se quiser, em uma fração mista, ficando com 5 inteiros e 1 quinzeavos unidades de área. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!